Vai esquecer mesmo, voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo, toma e sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora Ele não entendeu, porque eu vim lá do sul Não esquece que o Chihuahua amor, mais de pitbull Ando primeiro, sai do meu bolso Daqui não tô te escutando Não sei Aprende a passar a cabeça e me respeitar agora Vamos, vamos!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 Agora tudo pagando é de doente Tem um cara atacando minha dupla Esquecendo o meu oponente que tá aqui na tua frente Contra a Você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu nunca aperto porque tem é aprendizado Meu parceiro que eu faço a rima que é sem caô. A batalha você não perde porque tem aprendizado Você vem o seu mau aluno, eu vim pra seu bom professor Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo No momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o um oponente que tá na minha frente Tô pegando ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá batendo, tá aqui fazendo o verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti sabe que parceiro na minha frente você não é nada Por isso que você boa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendi não esquece Você É uma piada, vai é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o lado não é nada Na frente eu sou nada, na sua mente que eu falo tudo oh! Na mente, que tudo Calma, e continua. Canta, meu parceiro, você não é nada Quer falar de mentir, eu tô da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha, é por isso eu vira Você pode ir até me matar nessa batalha não me esquece que eu vou Uma rima. Vamos ver como é que vai ficar. Cê tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima. Ele veio falando que ele tá na minha mente. Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua. A mente do Prado é o um campo minado. Visa no canto errado que tu volta sem a sua. Ah. Ah. Agora no frio Então tô pensando em cada padrão da tua mente Quero ver bombas suficiente pra me explodir já é da hora? Vamos chegar tranquilo trocando rima Quero ver o que você fala Além de citar e jogar na cara As batalhas que você ganha e pra outros caras Eu vim pra comprar mesmo Pra pintar piragem o sara Mano, vi aqui Que nem a MC, mano, vai Que que cê fala, cara?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 Não rimou, é por isso que eu sigo sagaz Roda Pode cobrar do MC que eu sei que ele vai rimar mais Tá falando merda meu mano na situação, então pode vá Tu acha que com essa rimamanjada fora do mito e tu vai me ganhar? Com certeza eu ganho porque as suas também não vejo que é nada disso Pra mim mano você tá falando e tá faltando com seu compromisso Porque sua cima é bem zoada, você precisa até ter uma ajuda Olhou na cara, zoou minha lata, já viu sua cara que é de tartaruga Eu não falei... Além da tua aparência, meu mano, respeita que eu tô no clima. Só que o que eu não deu de cara, eu vim compensar com rima. Cê tá entendendo no instrumental? Tu pode se achar o bonito, mas hoje tu rima ou mal. Bonita eu não sou, mas eu chego tranquilo, mostrando pro Cê que eu completo com o resto. Aquilo que você não tem de rima, você completa só com seu gesto. Deixa eles entender o que você fala, tô tranquilo daqui nós já se joga.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 You're Primeiramente, vai se fuder Foda-se que você vê Que cê ajoelhou Agaxi, mano tá suave É o Johnny invejoso Vou provar que te matei E eu cê não, vai ser é. mentiroso Mas eu ajoelhei, eu fiz assim, porra Geral Viu because you want to have oh. a é o vivo e morto. Só que é diferença pra explicar, meu mano, aqui eu tenho papo todo. É que é vivo e morto. Esse aqui tá vivo. Esse aqui tá sempre morto. Só que aí, tá ligado? É, é, é, tá bom, Só que faltou tá tá tá tá disciplina. Só que sou eu que termino. te falo morto e morto no rima. Essa aqui é a fita que eu venho te falar. Essas ideias é a ludepocrisia. Cala sua boca com sua rima, pode respeitar quem faz a real poesia.